Um vale de lindíssimo. Nossa, essas pedras, essas rochas né? são São belíssimas. Eu não. Nossa, acho que é o Agora só falta você, todo mundo já achou. Plantas, eu pronto. É o dente de leão. Ah, excelente para o fígado e tem muito antibiótico. De é sensacional. E... Então, falando em câmera, você quer falar que como que a câmera surgiu na sua vida? Meu, a câmera surgiu na minha vida numa época que eu nem sabia que existia a câmera, sabia? Mas eu, eu conhecia fotografia. É. Porque a única viagem que a gente fazia antigamente era quando a gente ia na Aparecida do Norte. Hum. Desde criancinha, a gente ia uma vez por ano na Aparecida do Norte. E lá a gente tirava um retrato. Ah. E ainda, ainda era... Naquele, naquela câmera que... o pessoal colocava um pano assim na sua cabeça e olhava lá no buraco. Não acredito... era dessas era câmeras. De, é, eu primeiras. sou antiga, fofo. <risos> <risos> Vintage. Não parece, mas eu é sou antiga. E aí um dia... eu tinha lá uns sete anos... eu falei... Pai, eu não quero... eu não vou no Parecido do Norte. É uma coisa que eu amava fazer. Hum. Mas eu falava... o que o senhor vai gastar comigo... o senhor me traz uma câmera fotográfica de presente. Então é. eu me abdiquei da, da única viagem do ano que a gente fazia para ganhar uma câmera. E achei que ele não fosse trazer. E quando ele chegou, ele não chegou com uma câmera fotográfica pequenininha, Kodak. Nossa. Preto e branco, né? Preto porque branco. não existia, de rolo de filme. Já veio com, com filme já? Já, com 12 pose. Aí ah, eu peguei e saí fotografando tudo e todos. Não. Aí de repente... eu falei... agora tem que revelar... levei para revelar... Hum. tinha que pagar. Eu falei... putz... falei... agora... não Você tem não dinheiro... Que que não tem dinheiro para revelar as fotos... demorou três meses... para eu ir buscar as fotos. Hum. Aí eu vi que as fotos que eu tinha batido... elas saíram assim... tipo... sete fotos... Hum. nos quais eu aproveitei só duas... Porque as outras tava, tava tremida e, e não foi batida direito, enfim. Falei, putz, gastei dinheiro à toa, né? Aí guardei dinheiro novamente e já comprei um rolo de 36 poses. Nossa, isso já garantiu. E eu não dava na mão de ninguém, porque toda vez que as pessoas batiam a foto, saía torto e eu tinha que pagar aquela foto. Nossa. E aí eu comecei a guardar todo o dinheirinho. Sabe, vendia ovo, vendia galinha, tudo, porque a gente trabalhava desde pequeno, mas não ganhava, porque trabalhava pro pai. Uhum. Então você assim, não tinha dinheiro. O pai que era o patrão. Né? Isso. E aí eu começava, e, e todo o meu dinheiro era pra fotografia. Hum. Porque eu me apaixonei por fotografia. Quantos anos você tinha saindo? Sete anos. Com sete anos Com você Com sete tinha... anos eu me apaixonei por fotografia. Caramba. E essa máquina ficou na minha mão por muitos anos. Um dia eu comecei a namorar um moço. Hum. E eu, eu, eu já tinha acho que 18, 19 anos... e ele tinha bastante dinheiro... e ele queria me agradar muito. Hum. Ele falou... qual é o seu sonho? Eu falei... meu sonho é ter uma câmera de filmagem na minha frente... Assim, para eu poder filmar todas as coisas... eu era muito de igreja na época... Hum. sabe... eu era que até quis... tocava violão na igreja... E aí não é que ele chegou com uma máquina, uma câmera de filmagem daquelas antigas, antigas, desse era tamanho, de tubo. de tubo que eu colocava no meu ombro, você era quase Nossa. maior que eu. <risos> Comecei a filmar tudo, gente. E eu fui chamada, comecei a ser chamada para filmar festa de aniversário, casamento, batizado, Não, eu fui tudo que acontecia. A da cidade. Aqui no <risos> bairro, eu que filmava de tudo para todo mundo. Nossa. E eu me apaixonei. Então, eu percebi que desde cedo eu sou apaixonada por por, por audiovisual, por né? audiovisual, exatamente. Que louco! E, e depois de um tempo surgiu, né? Depois de e muito YouTube, você nunca tempo. imaginou que depois de Nunca anos. imaginei, aí de repente eu descobri o YouTube Falei, nossa, eu posso guardar minhas receitas no YouTube Primeiro celular, né? Uhum. Que eu demorei anos, que eu falei, eu não quero tecnologia. Eu uhum. gostava tanto daquela coisa de você olhar aqui, de você captar, de você focar ali primeiro, sabe? Uma coisa mais manual, né? É, pegar uma flor e ficar observando qual era o melhor foco, o melhor ângulo das pessoas, da câmera, porque era uma coisa manual, visual, assim, que você tinha que trabalhar naquilo. Uhum. E o celular, eu fiquei anos desde quando saiu um amigo meu falou vou dar um celular para você só porque eu preciso falar com você você não tem comunicação aí ele me deu celular depois de um tempo eu ganhei outro nunca comprei um celular ah. Fui sempre ganhando. Nossa. Ganhei um outro que tinha câmera. Eu falei, porra, agora eu posso bater muitas fotos. É. Aí depois um que fazia filme. Falei, nossa, aí surgiu o TikTok. Aí comecei a fazer videozinhos pro TikTok de comida. Teve um vídeo que eu fiz de uma galinha, tirando a galinha do pintinho, que teve quatro, quase 4 milhões de visualização. Caramba! Aí começou a aumentar meus seguidores no TikTok. Hoje eu tenho mais de 90 mil. Nossa. E aí de repente eu descobri o é. um YouTube. Só que daí veio um moço me visitar aqui, fazer uma entrevista comigo, que ele ficou sabendo do meu jeito de viver na roça, né? Uhum. Desde sempre na roça, que eu construí minha casa com, com minhas mãos, eu mesmo que fiz tudo. Ele falou, vou entrevistar essa mulher. E como ela é uma pessoa bem famosa no YouTube, de repente um monte de gente começou a me seguir. Eu falei, nossa, vou ter que fazer mais vídeo, então? E aí eu comecei a fazer vídeo, vídeo, vídeo, vídeo. Faz... Faz acho que oito meses que eu comecei a fazer vídeo Hoje eu já tenho no YouTube 26 mil, seguidor, 26 mil seguidores É, tô começando, né? Não. Eu sou criança ainda Sim, mas para uma pequena produtora você já tá fazendo É, caramba, né? e aí é eu mesmo que faço os vídeos Eu que edito os vídeos, de horas Se editando produz, Eu que produzo, eu que escolho o cenário, a cena, o que vai acontecer Tudo eu porque eu sou apaixonada por isso. Sim. E mesmo que ninguém me seguisse... Que como antigamente ninguém me seguia, eu fazia do mesmo jeito Sim. E mesmo que ninguém me seguisse, que, que ninguém se interessasse pelo meu trabalho Eu ia continuar com isso uhum. Porque é uma coisa que vem da alma Do coração, sabe? Uhum. Então é um amor, eu, te, eu sinto um amor por isso De se expressar eu, através dessa exato, plataforma Exato, de me expressar através disso E eu quero guardar, sei lá, para minha filha, para um sobrinho Para alguém que queira me ver, para um amigo uhum. Daqui a muitos anos que eu vou estar morta a pessoa entra no YouTube e vai me ver lá tá sempre entendeu então isso me encanta a tecnologia me encanta você acha que a fotografia lá no início o que te encantava era o fato de eternizar aquele momento e, que com certeza eternizar aquele momento e, e a magia de daquele momento mágico para mim estar num pedaço de papel para sempre porque antigamente ficava para sempre a fotografia minha mãe tem foto minha bebê <risos> Eu tenho uma aqui, é que não tá aqui agora tá na casa lá embaixo, senão eu te mostrava Mas eu não tinha nem um aninho Então quer dizer ela... Na sua família então o pessoal já tirava foto, né? Era pro... quando era promessa ah. Quando tinha alguma promessa assim Eu vou levar minha fo... a foto da minha filha na... na Basílica de Nosso Senhor Aparecido Se ela se curar Aí você ah, tirava uma ah. foto para pagar a promessa que Olha, essa eu nunca é dessa Pois é Que louco isso aí, então, Luz. Obrigadão. <risos> ah, eu que agradeço. Belezinha. É, toca aí, mano. É que é a pouco nóis. Vai pra aí fazer o Isso, seu. Isso, acho que já tá na hora. A gente,